Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a um dos primeiros vídeos do curso. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho mais explicativo, explicando um pouquinho da corretora, como ela funciona, e é, é basicamente isso, tá? Então vamos lá. Começando aqui pelo ativo, certo? Esse é o único ativo que a gente vai operar na Binomo, certo? Por quê? Esse é um dos ativos, a primeira vantagem dele é que ele nunca abaixa o payout, ele sempre fica em média de 80% a 87%, tá? Ele nunca fica abaixo de 80%. Então isso é ótimo, até porque a gente nunca deve operar com um payout abaixo de 80%, certo? Por exemplo, esses payouts assim, jamais, tá? Então, esse aqui ficam os ativos, as moedas que a gente tem para operar. Aqui a gente nunca vai mexer, tá? Bom, aqui é o um total de investimentos. O que quer dizer isso? O valor no qual você entrou com uma ordem. Ou seja, se você der uma ordem de 100 reais, aqui vai ter o um número 100. Como o payout desse momento é 85%, se você der uma ordem de 100 reais, você ganha, e ganhar, você vai ganhar 85, reais, certo? Então aqui ficaria o 100 reais, que é o valor da ordem que você entrou, e aqui 185, reais, que é o valor da sua ordem mais o lucro previsto. Então aqui ficaria 185 reais tempo restante é o tempo que a gente tem para pegar uma compra para a vela que está neste momento, certo? Agora, voltando mais aqui, a gente tem onde a gente seleciona o valor da nossa ordem, certo? Aqui é onde a gente escolhe com quanto a gente vai entrar na nossa ordem, certo? E aqui é o horário em qual vai acabar essa nossa ordem. Ou seja, se a gente pegar uma ordem de compra ou de venda... Às 11h31, vai acabar 11h32, certo? Aqui é o payout, certo? 85%. Esse receita é o quanto você vai ganhar, certo? Ou seja, se eu der uma ordem de cinco reais, eu vou ganhar 4,25, certo? Com esse payout de 85%. Aqui é a opinião dos traders... E aqui eu já deixo um adendo, tá? Seguinte, essa opinião do, da maioria a gente nunca vai levar em consideração. E por que, Lucas, que a gente nunca deve levar em consideração essa opinião da maioria? Bom, rapaziada, é muito importante que vocês entendam que a corretora, ela sempre vai lucrar com a nossa perca. Ou seja, querendo ou não, a corretora quer que a gente perca dinheiro. Então, essa opinião da maioria a gente nunca deve levar ela em consideração, certo? Certo? Por quê? Isso daqui está querendo ou não para te enganar. Então, em todas as estratégias que eu vou ensinar vocês aqui durante o curso, nenhuma delas a gente vai usar isso daqui, certo? Aqui é o botão de compra ou o botão de venda, mais conhecido como call ou put, certo? Aqui a gente tem o histórico, certo? Das nossas operações. Aqui a gente tem algumas estratégias que a gente nunca vai utilizar e o mais importante aqui é alguns indicadores, tá? A gente não vai utilizar nenhum indicador nas nossas estratégias, mas caso vocês queiram, tem alguns indicadores aqui. Aqui logo ao lado tem as ferramentas, que são as linhas, Fibonacci e enfim, certo? Aqui logo abaixo a gente tem o suporte para tirar qualquer dúvida, para poder conversar e enfim, tá bom? Bom, uma coisa que eu quero deixar bem claro é que a gente sempre vai utilizar a Binomo no Google, tá? Nunca usamos a Binomo em aplicativo, eu nunca uso. Ah, Lucas, por que você nunca usa por aplicativo? Porque pelo Google é muito mais fácil, muito mais rápido, não dá delay nas minhas operações, tá? Aqui, outra vantagem super incrível da Binomo. Tá vendo esse saldo da minha conta? Não é um dinheiro que eu depositei. Ué, Lucas, como assim você tem dinheiro na sua conta real e não depositou exatamente isso? tá? Aqui a gente tem a conta demo e a conta real. Como assim, Lucas? Explica melhor isso daí de você ter dinheiro sem nem ter depositado. A Binomo tem um sistema chamado cashback, tá? E o que quer dizer esse cashback? Que a gente ganha um dinheiro com base nos nossos depósitos. Ou seja, conforme você for depositando dinheiro aqui a binomo vai te devolvendo uma parte desse depósito, tá? Ah, Lucas, mas eu preciso perder dinheiro para receber esse cashback? Não. Ah, Lucas, mas se eu tiver lucro, é, eu mesmo assim ganho esse cashback? Sim, tá? O cashback ele é em cima do valor que você deposita, não tem nada a ver com se você está ganhando ou perdendo. Então vamos a um exemplo. Supondo que você tenha depositado mil reais e, e transformou esses mil reais em dois mil reais o que, que vai acontecer? Você vai receber um cashback de aproximadamente 100 reais certo? Que é em cima do valor do seu depósito, tá? Então isso é uma vantagem enorme da Binomo, tá? Porque você sempre vai receber grana independente é, se você estiver lucrando ou não. Ela sempre vai devolver uma parte do seu depósito para que você opere na conta real, tá, rapaziada? Isso daqui é muito interessante. Logo aqui embaixo a gente tem o horário, tá? Aqui é o horário normal, ou seja, 11h36 e 5 segundos, é o mesmo horário daqui, tá? E, bom, aqui é basicamente o tempo restante para a gente pegar a mesma or a a ordem para essa mesma vela, rendimento previsto é, com base no, no dinheiro que a gente entrou, tá? E é basicamente isso, esse foi um vídeo mais de apresentação da corretora, o que, que é cada coisinha, para que vocês entendam melhor como funciona essa nossa plataforma de fabricar money, certo? Então bora lá, esse foi o primeiro vídeo só explicando mesmo como funciona a corretora.